Oi gente, aqui é a Poca e hoje eu vou gravar mais um vídeo sobre, mostrando um mod, que é um, mais um mod para você conseguir é, diamante, esse é só diamante mesmo, que é muito fácil, eu vou até entrar aqui no, no survival para mostrar como é que é fácil, no, no sobrevivência né? Fazer aqui uns sticks Vou Fazer a pedra aqui, né? aqui se, eu, se eu não começar a fazer, vocês acham que vocês vão entender Vou Fazer aqui uma pedra pra fazer uma picareta de... Pedra, né? Vou fazer o que? Pedra fazer ficar até de, de diamante? Não, né? Vou precisar de uma fornalha. Já tenho uma pedra suficiente. Lá que eu tinha madeira suficiente pra fazer uma fornalha. E aí quando você põe aqui, é força 1. Força 1. E, e assim. E você precisa mais terra na fornalha? É, é, exatamente isso que vocês estão pensando. Só que, você ganha 64 <tos> diamantes. Com uma pedra, uma, uma terra na fornalha. Vocês veem, parece até que você tá cheatando, né? Como se você estivesse cheitando, parece até um cheat Mas é E você pode fazer aqui Tudo que você Picareta pode fazer. Tudo que você faria com a Com o diamante que você acha normalmente aí no Minecraft Só que Você mal tem ferro e já tem Picareta de diamante E pra vocês verem, e é simplesmente isso que esse, esse mod faz Simplesmente isso. Só isso. Né? Você faz aquilo que tem, depois faz a fornalha, a cozinha até e pronto. Você já tem 64 diamantes. Pode fazer... Ah, pode ficar o diamante. E é a coisa mais... Né? Que ninguém pensaria fazer isso, mas fizeram isso. E foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É... Já deixe, deixem um like, se, se inscrevam para se, ativem um o sininho para sempre receber as notificações de novos vídeos. Vídeos sobre assistindo outros canais, sobre mods, sobre outras coisas como farms e coisas do tipo. E até o próximo. Tchau!